of raid e ação vai pega ele toma opa aí vem mais um voadora nele ha. e vamos em frente e solta a vinheta Peningo, dado, pique. Tuxi. Saudação internauta, seja bem-vindo, eu me chamo André e você está no Bliterando Jogos. E hoje vamos continuar com Streets of Raid. Chuta, chuta, isso, e toma! Ah maldito, desgraçado. Perder os próximos vídeos, inscreva-se e ative as notificações. Pode ver, pode ver. Ah, desgraçado. Ah, você me paga. Delas. Isso! E agora, quem vem? <risos> que que é isso? Neles. Isso! Na jugular, na jugular! Se você também quiser sugerir um jogo, comente o que você está achando do vídeo e coloque a sua sugestão Pega a biscate! Ah, maldita! Toma isso! E agora vamos para o chefe. Ah, que é isso? Vou ver isso, super Saiyajin? Facada nele. Isso. Ah, Você não pode contra o meu Instinto Superior! Você não pode com a Blaze! E agora? Vamos acabar com ele!